Oi, eu sou a Maria, e você está no Maria Quer Viajar? Hoje é o quarto vlog da minha viagem na Dinamarca. Se você é novo por aqui, os outros sábados eu lancei o restante do vlog, a parte 1, 2... 3, e esse é o quarto, é o último Porque hoje é o último sábado do mês E se ainda sobrar alguma dúvida Sobre a Dinamarca ou sobre essa viagem Deixe nos comentários que eu vou responder Todo mundo ou me procure Lá nas redes sociais Arroba Maria Quer Viajar Que eu vou ajudar ao máximo que eu puder Inscreva-se no canal, deixa seu like E excelente vídeo Tchau! Tchau não! Vai assistir o vídeo que tá maravilhoso Final do dia Agora a gente veio comemorar o aniversário da minha amiga Carol Vocês devem ter visto no Stories durante esse vlog de viagem E a gente veio num pub E eu vou mostrar pra vocês que tá tendo música ao vivo Você tá feliz com o aniversário, Carol? Sim! Vamos um brindar, Carol. cheers, cheers. Uh. Uh. 20 de aniversário. Quais são as regras, Cássio? Beber até acabar. E é a... aniversariante, a gente pode desistir. Mas a, ela ca... tem que continuar. a Carol tem que tomar quantas? Pelo menos quatro. <risos> quatro. No Pelo menos. A gente fez alguns amigos dinamarqueses aqui no bar. Ah. Gol. Planta. Escola. congelado aqui Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Olha os cisnes <risos> hum, Tá não, hein? Vou hum. mostrar pra vocês como que é um rei bom com corvo pra nadar <risos> Isso aqui é um corvo muito bom pra você cair de cabeça Bem divertido. Como vocês sabem, a Dinamarca é a do Lego e a gente não podia deixar de conhecer ela. De Cristiania, vocês já se pronunciam, é assim mas é uma realidade paralela dentro da Dinamarca e eu vou mostrar um pouco para vocês.